a história. O Paulo, você é francano? Sou francano. Nasceu quando? Nasci em 1970. 170? A Copa do Mundo, né? Eu nasci gritando gol. Gritando gol. Foi, eles falam que foi o melhor time do Brasil é da seleção foi a, a, a Copa de 70. 1970. Você é da, é, é, os seus pais são daqui de Franca, né? São. Não, na verdade, eu na verdade eu nasci em Ristinga, mas fui criado e registrado aqui em Franca. Aqui em Franca? Então já vim sair daqui, eu tinha três anos de idade. Vocês são quantos irmãos? Eu já era em nove. Nove. Que posição que você está na família? Seu? Sétimo. Você é o sétimo. E tem mais. E você teve um problema de né? eu E algum é outro braço seu, do... só, aqui. só esse Só esse braço. Graças. E eu sou é um vencedor. Posso só só me acomodar? A gente tem muitas limitações, né? Por exemplo, é, no meu caso, assim, pra mim tudo é mais difícil, tirar perto. Né? Certo. Até pra entrar na escola, eu entrei com 13 anos de idade. Serviço, pelejei pra arrumar, um não consegui. Então, até que a gente... E alimentação? Assim, é, como... Para você, você alimentando, você come, come direitinho? Como, eu mesmo me vejo. Você eu, se vê. Eu... Toma o seu banho, troca eu de roupa? Troca de roupa, eu morei sozinho com a cama, eu mesmo lavo, passo, né? Casei, né? E tenho um filho de 10 anos, graças a Deus fisicamente perfeito, né? E a esposa sua, qual que chama? Ah, sim, eu já eu fiquei casado durante 10 anos. Dez anos. Hoje eu estou com uma amiga minha, mas é só amizade, minha, né? Certo. Eu era com o meu. Ô, Paulo, que coisa boa. Eu conheço você, rapaz. Ah, a gente sempre admira a sua luta. Você é um, você é um vencedor. Vencedor. Aqui em Franca a gente todo mundo conhece você. Certo? Você conta quantos anos hoje? Você falou a data, setenta? Quarenta e seis anos. Você com esse óculos, você fica um morenão, né? Aí, ó. Não, aqui é por causa da vista. O que que tem essa é vista? Né? É de grau, É Então durante, se eu tirar a vista começa a arder. Começa a arder. Aí tem que colocar ele pra... Você é aposentado é, pela... é? A, a, o, o, o, Invalidez Invalidez Mas o seu caso é talidamida O que que foi? É É, é remédio que a é sua mãe Como é que chama? Talidomida. Talidomida. Foi uma região Você não tem nenhum outro irmão com esse problema? Não, só eu Só você que pegou Só eu é, Você Você regularidade com o Hélio? O Hélio Moura? O Helinho? É Eu conheço ele, mas não tenho amizade com ele Nem sei também O caso dele, né? E a idade dele assim, eu não sei Não sabe, não, não Doutor Hélio Aqui, nós estamos aqui na, na estação. Pode ah, ser chegou aqui já não tinha mais estação, né? Não? não, eu, eu tenho pouca lembrança. Eu lembro dos trilhos. Os trilhos aqui, Os trilhos. Mas os trem mesmo assim. Aí você não lembra. E aqui você morou mais aonde, em Franca? No... Fui criado na Vila São Sebastião. Vila São Sebastião. Morei em vários lugares de Sebastião. Mas é, estava sempre no centro ali, participando ali, com. você é, tem uma vi, amizade é. grande. É, eu tinha, sem assim, eu, eu saía da... eu não peguei seu engraçado, eu estava me... eu... nle... muito do engraçado, lá na época eu tinha uma organização, eu ficava com ele lá. Porque Ô Paulo, é, é um desafio muito grande, né? Para você, você, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas? Não discriminar ninguém, né? É, infelizmente existem as pessoas boas e as pessoas maus também. É. Mas assim, é, a gente hoje é um, é um espelho né, para muitas pessoas. Havia pessoas as pessoas tem a ver é, assim, mas às vezes também chega como exemplo. Então, dizer, às vezes é melhor é, observar e imaginar às vezes buscar ou então falar, chegar e ter perguntar, etc. Mas eu, assim, eu mesmo sou democrático, eu não, não importo nada, porque apesar de eu ser assim, eu também fui muito arteiro, né? Eu me comportava como se fosse uma pessoa normal e fui muito bacana. Eu sei, velho. Então, mas é natural. Né? Você misturou com os outros sem. Graças a Deus eu não tive problema na. Como? Na infância. Com na infância. Um meu, né? é, sempre foi assim. Você jogou bola? Eu ganhei muita bola. Você jogou muita bola? Eu atrapalhava o time. É, você atrapalhava o time. Você jogava no gol? Não. Mas você sabia <risos> que eu já brinquei no gol? Você já brigou no gol? É aquele negócio que tinha na época, tinha uma brincadeira chamada Reba. Reba? Aí ficava. Um chutava, outro chutava, tal. Então ficava ali no, no meio do gol, eu e o outro ali. Né? Eu chutava mais no outro. Mas só pra fazer falho É, mas fiquei já, já fiz coisas assim que... É... Mas também que... o seu chute era mais forte do que o dos outros, né, ou não? Ah, eu assim, era igual, não tinha, tinha, muita... tinha muita diferença, não tinha muita também. O esporte que você praticou foi só futebol? Eu vendei só, só de bola. Só de bola, né? Nós tivemos as Olimpíadas aqui, teve muitos quadros aí, bonitos, de gente superando. Você assistiu, não? E você é uma pessoa que enfrentou muito dificuldade no início. Eu, eu sou cadeirante há 29 anos, vou fazer agora 30 anos. Quando eu cheguei aqui, é, a gente tinha muita dificuldade de acesso, e depois a gente foi a, trabalhando né hoje tem muita hoje tem mais oportunidade Tem ter uma lei né que vai ter deficientes aí para entrar no mercado de trabalho só que para mim chegou tarde porque eu não tive estudo é eu tentar... mas eu me vi você se vira. Ó oh, oh, Paulinho, um abração para você e eu sempre admiro o seu trabalho. Okay. A sua maneira de ser e eu sei, é gente que não entrega os pontos. É, é, Parabéns. Obrigado. Você tá indo para lá? Eu eu... Então eu vou filmar você passando ali e entrando lá. Paulinho, um abraço para você. Falou. Muito querido aqui na cidade de Franca na cidade de Franca, é muito querido o Paulo.